Hey, hey, detetivezinhos, bem-vindo a mais um vídeo Gente, eu vim aqui anunciar algumas novidades Novo encontro de comunidade Durante a próxima semana inteira pinguim pela ilha pra chance de encontrar o Gbile Em dias e horário aleatórios Em servidor aleatório também Os encontros começam hoje mesmo Você não pode perder essa festa Ele já entrou ontem é, Na verdade, começa hoje, né? Dia 31, mas entrou ontem, dia 30 Não sei porquê, né, Jebili? E ele vai até o dia 8 do 8 de agosto de 2021. Encontro da comunidade com o Ele vai entrar em qualquer servidor, gente. Sem horário. Não vai ter horário marcado. E você pode encontrar ele. Não tem servidor. Não tem horário para ele entrar. E você pode encontrar o Gbilly. E o Corpino fez esse, essa postagem. Trazendo o código na postagem de baixo. E a gente libera esse código. Só vai só vai hoje é sexta a gente consegue hoje já é sábado dia de tomar banho e a gente não conseguiu na verdade era para era para ter 300 gostidas nesse, nessa postagem aqui ó mas só a gente só conseguiu 267 aqui nessa postagem aqui a gente já conseguiu 306 todo mundo pensou que era nessa postagem aqui mas não é com certeza a gente vai chegar e logo libera o código e eu trago para vocês aqui o Gbilo entrou ontem Caramba, hoje foi dia de ver o Ghibli no clubinho Brasil. Foi bem legal, gente. Também temos aqui, hoje é um dia incrível. Temos encontro temático rolando no Clupin Brasil. A chance incrível de encontrar o Ghibli pela ilha. Mas esse encontro aqui eu tava dormindo. Esse encontro foi hoje, já já passou. Então não precisa se preocupar, porque o encontro temático já já passou. Que foi hoje, às 15 horas pelo horário de Brasília, do dia 31 do sete. Já passou, agora já são 19 50 do 31 de sete Então do... nem vale mais, mas... Utiliza ainda o código MJ estrela 1 para regastar a última recompensa diária da festa do Música de Anapista. Pista Então por isso que eu li esse post aqui, essa postagem aqui Para copiar esse código e resgatar Ah, ótimo né isso, como sempre você tá arrasando Finalmente eu consegui entrar Vamos clicar aqui em Strava e e aí gente, tá frio na nossa cidade aqui, fez já fez 3 graus aqui, mas agora tá um frio bom, que eu gosto, frio que porque não tá tão frio assim, então aqui, MJ MJ estrela 1, estrelas, meu Deus, porque tanta gente, tá lá, então, vamos ver os índices aqui, e, e o mínimo que é o melhor, né gente é, tenta conseguir o objetivo de curtidas na, na postagem que o Brasil pediu para recuperar o outro código eu quero agradecer aqui ao MR3K13 por um mês se tornou membro já já faz um mês ele renovou e ao Open Game eu já agradeci também que se tornou um mês membro eles renovaram e eu só tô ganhando 57 56 centavos eu não tô ganhando uns dois reais inteiro, né? E eu tô do ladrão. Mas tudo bem, eu tô do ladrão, roubo meu coração. Vamos ver o síntese. Aqui, gente, eu aceito pedir amizade de vocês. É, ainda não tá funcionando. Que isso, você encontrou quando hip-hop? Como assim? Eu não encontrei, não. Ah, tá, porque eu o quarto dia, dias, né? Conseguimos conquistar o um Inter não, não tá funcionando, tá bem Oi Elanzito, um salve pra você também É, ó, o moletom, gente, eu gostei, eu lhe Deixa eu tirar esses pompom Vamos ver, vamos procurar as estrelas, eu ganhei moedas Eu acho que deu um plano de fundo Vamos ver, um plano de fundo aqui Um salve pro No Go, um salve pro Elanzito, eu já dei, né Um salve pro japonês e o NoGo me disse que as estrelas são, são um pin, então a gente tem que procurar aqui, pinos. Gente, é nunca que eu irei encontrar Tem a estrela encostou-se eu não estiver bem claro. A estrela amarela, que é brasileira, o Brasil, então, ouro. A estrela roxa. Eu vou usar a roxa porque eu prefiro, eu gosto de roxo. Também então, antes de ir aqui, eu usar o código que me disseram. sair outro código, um salve para Daniela Fox. E gente, realmente tinha novo código. Mas só que não saiu no Twitter, saiu no Discord. Essa sanfona. O código expirou, gente. Meu Deus do céu, gente, vocês me trollaram, Eu não acredito. E, gente, eu não tô entendendo essa festa. O que, que tá acontecendo? O Winder, gente, que tá aparecendo aqui. Quarto dia é um microfone. E no farol, aqui no catálogo do farol, tem bem um segredo do microfone, bem, deixa eu ver onde. o segredo aqui na tuba, olha isso, um microfone, eu já tenho esse enter, mas é um segredo, só tem esse segredo, se tiver outro eu faço o segredo do catálogo, até hoje o não mudou, pinta tá fazendo aniversário e ninguém muda ele, então é isso, não sei, essa faixa tá muito bugada, de moeda que eu gostei, e esse moletom também tá bonito, Gente, olha que legal que você, você com essa comisa, você tem. Você tem como fazer um, um estilo do personagem. Meu Deus, que legal. Olha, eu giro olha a pomba gira Olá. Eita o reto parece que na igreja. Não, eu sou quieto na igreja, né? Mas quando eu entro no mistério.